Do we? Demorou, é bom melhor, Então bato na última, não tiro o que é da dó. Você tá ligado, parça? Essa independência que de última rima.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 Sem maldade, mano, eu cansei dizer algo, por isso que aprendi a tirar E, mano, sem maldade, eu provo que minha rima é brava Mas de escada, a bota que é ovo, quem vai limpar o resto, salve, alvo. Ah. Pode ser o Bobo ou Bob, pode ser o Alba o França, cê é loco Não adianta quem fica pra limpar as lambanças, quem faz é nós, é o Hip Hop ah. Cê não sabe, quanto a vida parceiro. não me arrumar nada mesmo Você acha que é o gangueiro, eu sou o pique bagunceiro Sem maldade, camarada não já tá no hip hop de miliano desde os MC que paga de agressão de mulher e os amigos passam plano. Por isso, que eu vou te batendo eu sou como um padrão de beleza você apoia a lambança. então sou bem se te limpei com flor e presa ah. quem é gride mina, toma chato e faz um... Aqui já tá classificado Tô esperando chegar pelo estado é, Tô esperando chegar pelo estado Por isso que você tá de vacilação Presta atenção, cê tá esperando Eu já cheguei, eu não tenho como. O outro ano meu mano, é quatro quina Quatro rimas tá barata, tá perdendo no terceiro Passou quatro quina, meu povo, pega é da filha Pega da filha é nada. Porque se você ganha, virou burguesia Não tem problema, tá ligado parceiro Cê ganhou um ontem, amanhã já vai ser outro dia Mano, cê interpinou então, Porque nem tem problema, cê cria, você tá lá e vai a tomar racista, de suga rima Levanta de camarada, vai vendo eu apago seu farol de LED Eu sou o Pico Cazuza, exagerado Cazuza, exagerada, porque se fede. Vai vendo o Lovando que agora eu te mato Isso daqui é um fato, olha pra mim seu novato, Chama o Cazuza e nada na piscina de rato Nossa! Pode vir você em toda a sua gangue, que você tá batendo de frente, é correndo do sangue, mano hoje que mais o Rachang Vou acabar pro Tigosto em pode o roubo é na roda. Eu rimo daqui, pode entrar ou não pode mandar rima. É então pra rima, eu tenho desistir naí vou molecer a rima. Eu vejo o eu quiser, você vai ficar frustrado. Você vai atingir minha vitória aí de baixo. Essa é uma parada, vai te fuder, você não é o que dá, Vai tomar no cu, é só você que é pra três é, é, é. Vai tomar no teu cu, vai pro fundo do poço. Aí no sangue tá rico é, você. tem é. o puto no bolso. Ah, coitado, quer que eu pague o seu Uber também, meu aliado. Você tá ligado de você né é cria, pula também. Só que uns inventam, outros copiam. Não, não. Você é rima por dinheiro no bagulho o não Você tá fudido Não valorizo <se chưa> que você faz Vem pra cada um Revolvendo pro dinheiro ah! Tá de brincadeira Você acha que esse gato Tá enchendo minha geladeira oh! churra, rapaz tem tenho dois filhos pra criar. Tem dois filhos pra criar? Então vai na missão. Você enche geladeira, eu enche o coração. Sabe por que eu fico fumindo? Eu posso morrer é. com fome. Garanto que eu morro só. Você, você não vai morrer com fome, eu tenho Johnny é MC Se eu resistir, você vai continuar te. Porque você sabe como é que esse bagulho é assim. Se eu tivesse so o tempo, que nós sabemos dividir. 4x15, você pensa em mim? você é um adversário forte, a verdade é no e crua Quando as batalhas você tem, você é tem Não é massa de manobra, mas agora chega a conta jesus segura assim, sua bronca. pronta Quando acabou a decorada de Bobozona, ele mostrou que ele só tinha rima pronta Por isso que agora, meu mano, eu sei que de rima esse cara não manja Hoje eu bato você, arranco sua cabeça, de quebra eu bagunço sua freja até porque você sabe que a gente sempre ajuda A Joaltão já te disse Mas é preto de verdade, não precisa de peruca É com o maldinho, é preto perete É de um jeito bolado Com peruca ou ser peruca, você sabe o que é do seu dente A Joaltão me disse que ser preto não precisa de peruca Engraçado, eu sou general, você recruta E é! aí, só fala na sua vez Eu não falei quando era a na sua vez Por isso eu sou rei, você só um peão Esse é o cheque mate do chatrês É o cheque mate Talvez eu podia estar tá lá Só que me liberaram mais cedo se da minha prisão E hoje eu vou mostrar eu só venho pra te matar Eu podia estar preso eu não falei com a Zulotão que disse Eu só falei que ela confirmou a palavra e hoje nessa batalha o Neo vira físico Já eu tava preso numa viagem E numa blitz que é da Federal Vou fazer apenas vai a passagem E hoje eu vou chegar na final Isso é rima de improviso, isso é na hora Não é frase pronta, não é frase de caminhão Zulusão, cê decora Quando eu tava vindo aqui pra Manoeri Não leva de uma blitz da Federal de falando que O que a gente faz não é original Aí eu olhei para a desse cara desses caras dentro do Uber E falei o um bagulho do Zulu Olhei para cada moçomínio de verde e almarano E falei, vai tomar no cu Vai ah! e... tá tomar no cu não é o suficiente É mandar realizando a de olho aberto Cheguei com o bolsonarista e falei, vai tomar no cu E na próxima eleição você bota certo Porque é isso que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 De boom, só pra poder mostrar encaixado na rima É porque a Rede é a perfeita metáfora Pra explicar que a morte é viva Mas acho que você não consegue entender isso Até porque você mete o um louco Eu lembro você de um falar do dia, antigo Só que hoje eu te deixo o um arquivo morto oh. Sobre a morte Você sabe no braço da história Então não duvida Porque a morte não apaga a minha história Eu tô vendo a morte na minha frente Você sabe que agora que eu já vou dizer É a morte na minha frente Mas o sangue de Jesus já se pode Pro seu azar você não é ele Até porque meu mano eu posso te mostrar uma coisa e posso provar Mesmo te dando três milênios diferentes Você não consegue ressuscitar Mas só que esse cara tenta, mas não avança Eu não sou ele, então se você ele Se eu olho no espelho Eu vejo uma imagem de semelhança é, é porque existe aquele jogo Onde é Deus e o diabo Onde um diz que eu sou merecedor E o outro dá risada aqui no meu peito seus pecados, até porque para você tá morrendo nesse improviso Seu pecado da terra pagar com a morte, você já comigo É por isso que eu posso te dizer, até porque para você não vai voltar é, é imagem semelhança, mas com isso não consegue se espelhar Não, não consegue se espelhar. Sabe no verso que é o tormento, na verdade eu tô vendo a morte, reparte sua cara, tá esperamento hein, mas, calma, morte, que eu te bato. sem é troco, eu percebi que você é de a morte, e aqui vai pro lado e o outro pro outro. Um vai pro lado e o outro pro outro, algo vai pro céu, outro vai pro inferno, como no improviso, você é deciso, você aqui vai ficar só no subalterno, Acho que não passa do purgatório, até porque meu plano é simclório, você que não tá percebendo o horário, E ainda uma o uh! Faz Legal. Irmão, isso aqui é pra passar a visão Quero ver sua contextualização Quero ver seu ponto de argumento Não preciso da sua opinião Só venho aqui com falada ditada Só vem aqui com ideia decorada A audiolid das antigas que era resultante Hoje em dia não rima uma nada eu contigo meu mano, né? é triste. só clichê. Só anos que todo mundo já tava esperando o isso de você. Mas independente do que tá acontecendo? Essa é a verdade que você nunca sonha. Pra que na batalha você nem canta de galo. Só que você vi ouvir, você não se posiciona. Tá falando pra caralho, meu mano, mas tudo não é cria. Depois da foto que eu te vou te dar, você vai precisar de outra cirurgia. Fica tranquilo, papi. Essa que é a parada. Tony, que é o rei do tanque, tu que é o rei de nada. vai pra casa voltar. Esse cara é tudo louco, você tá ligado, mano? Que você quer jogar na minha cara e que seu currículo? Só que ele se de verdade rima na hora, e eu fico esse assim, cara de nunca porra do seu título. Eu tô ligado, essa que é a verdade, essa que é verdade. Eu posso não ter metade do seu título, só que eu tenho um dobro na sua força de vontade força de vontade, Mas não tem metade do argumento Nem metade da disposição e nem metade do talento ah, Então não adianta nada só força de vontade, porque no fim Você vai correr, vai correr quando bater de frente Com o Johnny você perde pra mim Eu não tenho metade ah, desse talento Só que eu falei que eu tenho o dobro da força de vontade E pelo visto que você é essa do Você acha mais do que é ser o meu tipo de humildade Muito complicado, é ah, independente Essa é a verdade que não cancela É, arrogância cega o homem, só que a humildade nem te cega ah, Sabe meu mano que eu te humilho? A única coisa que te ceda aqui é meu brilho Você quer passar visão? Ah, eu sou um só caminho mas Primeiro passa visão Tira esse óculos. Viva tá aí, ele tirou meu óculos Eu sou de Panty ele tá aí, mano Tira o mesmo, é, mano, puta que pariu Faz um o vídeo, porque ele tá precisando Ai, eu, eu, eu não tenho brilho Só que você tá ligado, que eu sou capaz Você é tipo cometa, passa aí um ano Depois de cem, não passa tá nunca mais Pode ser, meu mano Só que você não é cria Eu sou cometa